Encontro distante. Me encontro distante. Me encontro distante. Eu me sou tanto em CH pontuas Quando precisei em ser de carne Eu fui de plástico Deixa pra depois, não deixa agora Mais fácil, não fácil depois é simples, é complicado Alguém calor a voz sem pensamentos escrutos A gente cria essa voz pela boca dos outros Mas se é preciso lutar, pode pá que eu vou lutar lugar comigo mesmo pra tentar me preservar Eu preciso me aceitar Eu preciso me preservar Eu preciso me sensibilizar Talvez, talvez eu só precise desabafar Eu preciso me aceitar eu preciso me preservar Eu preciso me sensibilizar Talvez, talvez eu só precise desabafar Deixa a mágoa vazar Deixa a alma lavar Deixa fluir, deixa batir Deixa o menino chorar Deixa o menino chorar Deixa a mágoa vazar Deixa a alma lavar Deixa fluir já bate, deixa o menino chorar Deixa o menino chorar Down, down, down, down, down, yeah Down, down, down, down, yeah Down, down, down, down, down, yeah Down, down, down É, durante a pancada, tombo antes do tropeço Manhã, antes da madrugada do começo É arrepio na pele com a canção que nem tocou É saudade apertada de quem nem partiu e nem chegou É um furacão interno escondido em alegria É um trem que não deixa quieto, traz dor, traz energia Enquanto você diz, seja menos ansioso Eu tô ruendo em aqui, tentando me aceitar de novo Eu preciso me aceitar Eu preciso me preservar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 shoulda